Adotando táticas, é, táticas dessa desse, desse novo Estado moderno que estava se formando, né? Dessa nova desse de, é isso desse novo Estado moderno, né? Que chamaram de Brasil, né? E aí é, a gente vai para o clássico, né? A gente tem que voltar para os clássicos para a partir deles a gente questionar algumas questões, né? A gente traz a Manuela Carneiro da Cunha, né, que tem o clássico História dos índios do Brasil, que enfim, que a gente tem que ler para criticar, para revisitar, revisitar, entendeu? Para questionar, né? Ela fala no História dos índios do Brasil que os 800, né, eles foram marcados por uma mudança, por uma mudança das políticas do Estado em relação à mão de obra indígena e em relação aos interesses das elites nacionais sobre os territórios. Né? Então, o Estado, a partir do século XIX, passou por uma reorganização da mão de obra né? e passou por uma reorganização é, é, territorial interna. Né? E isso, obviamente, implicaria é, na expulsão dos povos indígenas dos seus territórios tradicionais. Né? É, para isso, é, além, a, além disso, o Estado ele tinha a necessidade de construir novos discursos e novas imagens a respeito de quem era o indígena. Por quê? Você descaracterizar a identidade de determinado povo falando ou dizendo, ditando que o mesmo não era mais indígena, portanto, não ser mais indígena faria com que você não tivesse mais determinados direitos. Então, isso consequentemente facilitaria tanto a exploração da mão de obra indígena por meio da escravidão, tanto a, a expropriação dos territórios indígenas. Né? Então, essa, esse jogo e essa negociação é, em, em cima da identidade de quem era indígena no século XIX foi uma das principais políticas do Estado brasileiro. Né? Então, assim... É... Essa, essa construção desse discurso né dessa dessa dessa dessa negação da identidade indígena ela tinha como objetivo justificar um suposto desaparecimento né um suposto, um suposto desaparecimento dos indígenas no século XIX né é, então ao retirar o papel de sujeitos históricos dos povos indígenas essa política indigenista formulada, ela tinha como objetivo é, dar continuidade ao poder colonial, né? Por mais que, que a gente tivesse passado por um processo de independência é, logo no início do século, né? A, a, a política colonialista né, de exclusão e de expropriação dos, dos, dos povos indígenas, ela, ela perdurou, ela ainda se mantinha na estrutura do Estado. Né? Então, um dos, uma das categorias que a gente utiliza para compreender esse processo é justamente a perspectiva da colonialidade do poder, que é uma perspectiva desenvolvida pelo sociólogo peruano Aníbal né? que constata justamente isso que eu acabei de falar, que, o poder colonial ele permanece, né? mesmo após a extinção do colonialismo como um sistema político formal no Brasil. Né? Então, ele permanece. Né? E sob a lente dessa colonialidade, é, a gente consegue compreender como se deu esse jogo identitário né, em torno da identidade indígena nos anos de 1800, né? e como esse processo de colonização, de dominação, ele ainda perdura. Né? E o principal, tendo como principal executor, principal ator, o Estado, né? o Estado como sendo esse, essa, essa, essa mão colonialista que está ali tentando manter esse padrão de poder né E aí é, é aqui que a gente consegue fazer uma ligação entre a colonialidade do poder com essa nova história indígena que tenta visibilizar as narrativas dos povos originários né E evidenciar trazer à tona as negociações que foram foram protagonizadas por eles né justamente para que eles conseguissem negociar e garantir os seus direitos dentro do novo contexto histórico, né? inclusive assumindo é, outras, outras, outras categorias identitárias, né? inclusive assumindo a condição, por vezes, de cidadãos brasileiros, assumindo, por vezes, a condição de mestiços, né? mas isso aí a gente vai, vai conversar um pouco mais lá na frente. Né? E aí uma das, uma das principais, um dos principais eixos da colonialidade do poder, segundo o Quirano, é justamente essa construção da imagem dos povos originários como sociedade atrasada, é, inferiores, biologicamente, silenciando, invisibilizando, subjugando as culturas tradicionais, né investindo ao mesmo tempo nessa construção da imagem dos europeus do colonizador como superior, né? É, e aí, com o resultado desse processo, é, os portugueses, especialmente aqui no Brasil, em Pindorama, né, começaram a impor a sua cultura por meio da catequização, por exemplo. Né? É, então, nesse sentido, da catequização e da assimilação. Né? Então, o Estado brasileiro ele se utilizou dessas, dessas táticas para ir subjugando cada vez mais a ponto de legitimar, de legitimar a apropriação dos territórios tradicionais né? e legitimar a exploração da mão de obra indígena. Né? Então, é, para a colonialidade, para essa perspectiva da colonialidade do poder, a classificação social da população mundial, de acordo com a ideia de raça e de etnia, né? a raça segundo a qual determinado povo... É, possui uma diferença na estrutura biológica que justificaria a inferioridade de determinados povos, né? É, e a etnia, enquanto uma categoria mais ligada e mais relacionada às, às questões culturais, às tradições, às línguas, As né? cosmologias, né? Essas duas categorias elas foram inventadas pelo colonizador. Né? Então, assim, elas foram essenciais justamente para legitimar esses processos é, etnocidas. Né? E aí, só para fazer uma, uma diferenciação assim, apertada mesmo, assim, porque enfim, você debater raça e etnia, as diferenças, você vai ter que, que mexer com um arcabouço teórico, antropológico, histórico bem grande. Mas só para fins mais pedagógicos mesmo, assim. Que ele afirma né, que a raça, como a gente entende hoje, nem seu sentido moderno, ela surgiu com a invenção da América, né? Então, é uma categoria que foi construída historicamente para imprimir em determinados corpos a experiência da dominação colonial, né? E aí uma outra antropóloga é, decolonial importante daqui, a Rita Segato, ela... Ela inova ao considerar a raça como um signo, né? É um registro, né? No seu corpo, né? Uma marca, né? Que indica a sua posição de sujeito na história, né? Já a etnia é uma categoria utilizada mais como um símbolo de domínio e de imposição de dominações, de diferenças culturais, né? Entre colonizadores e colonizados. Então para apertar bem raça teria essa essa essa característica assim mais biológica, né, que justificaria uma suposta inferioridade e a etnia ela estaria mais ligada às questões culturais. É uma diferenciação bem bem rasteira mesmo, assim, só para